O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócritas, tira a primeira trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o livro de Gênesis está nos mostrando a história de Abraão, a história de muitos pecados, até que aparece uma luz. Uma luz que vem para o povo de Deus através de Abraão. E através dele vem a bênção de Deus. Mas nós temos que perceber que, né, o que, que acontece aqui na história de Abraão. Por que vem essa bênção de Deus? Vem através da fé e do sacrifício de Abraão. A nossa vida tem que ser assim. Tem que ser através de fé, através de sacrifícios, para que nós podemos estar sempre alcançando a bênção de Deus. Às vezes queremos as coisas rapidinho que aconteça na nossa vida, sem sacrifício nenhum. A história de Abraão mostra um, um grande exemplo de fé e sacrifício. Ele sai da sua terra, migra para a Palestina. Deus apenas fala, deixa o seu, o seu lugar e, e vai para onde eu te mandar. Esse sinal de fé e de sacrifício, porque através dessas, dessa sua viagem, deixando a sua terra, indo para outros lugares estranhos, isso mais ou menos, 1.850 anos, quase 2 mil anos antes de Cristo, há quase 4 mil anos, mais ou menos, já mais de 4 mil anos, como seria fazer essas viagens na época? de viagem sofrida, mas Abraão deixa tudo e segue. Através dessa história de Abraão, acontece toda a história de Israel até a chegada de Cristo. Mas toda essa história, através de Abraão, nós vemos que acontece aí muitos sacrifícios e muitas pessoas cheias de fé. Quem era chamado de Israel? Jacó que era neto de Abraão. Nós sabemos como que aconteceu, né? a, a, quando os irmãos venderam José, ficaram escravos lá. Quatrocentos anos no Egito. Depois Deus tira o povo de lá. Nós conhecemos essa história. Veja o sacrifício para até chegar à chegada de Jesus, o que esse povo descendente de Abraão passou. Então, nós temos que pegar essa história de Abraão, ler essa, essa história, mas pegando como motivo de crescimento, de fé, de espiritualidade e de obediência a Deus. Fazer a viagem que Abraão fez não é um turismo, não. O que a pessoa faz? Vou sair daqui e vou passear, vou ficar não sei quanto tempo viajando, conhecendo, depois eu volto contando as novidades. Não, Abraão deixou -se, os seus parentes, Deixou a sua família, deixou a parentela e foi embora e não ia voltar mais. Temos a grande fé e o grande sacrifício, a grande obediência que tinha esse homem em Deus. Então, nós temos que prestar atenção para não deixar passar despercebido. Essa história de Abraão, senão perde o foco da fé só uma história. Abraão deixou sua terra, foi embora, aconteceu isso, isso. Não podemos ficar só na história. Mas precisamos pegar o conteúdo. Porque ele fez a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é um dom que o Espírito Santo nos concede. Sem esse dom do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Abraão fazia porque tinha esse dom do Espírito Santo. Que era cheio do Espírito Santo. Então, cabe a cada um de nós hoje, que nos dizemos ser cristão, ver onde que está o dom do Espírito Santo dentro de nós. Cada um de nós. Será que eu faço tudo aquilo que Deus está pedindo para mim? Sou como Abraão ou estou sempre negando, dizendo Não me disfarçando, como quem se disfarça de Deus. né? A impressão é que a gente pode disfarçar de Deus. Ah, Não vou nisso, não vou fazer isso, faço isso. Faço isso, mas isso não. Vou dando o meu jeitinho. De Deus nós nos disfarçamos. Nós temos que ter essa fé de Abraão. Nós temos que ser, fazer os nossos sacrifícios também. Então, queridos irmãos, essa leitura do livro de Gênesis hoje ela nos deixa essa mensagem, de procurar ver aonde que nós estamos fazendo sacrifício, aonde que está a nossa fé, aonde que está o dom do Espírito Santo dentro de mim. E esse evangelho tão conhecido de hoje, esse evangelho de Mateus, da trave no olho, é um trecho riquíssimo em ensinamentos. Porque nós não fomos criados para condenar, gente. Nós somos criados para amar. Amar o irmão, amar o próximo. Nós somos criados para isso. Não fomos criados para condenar. Nós não somos juízes de ninguém. É isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Não fomos criados para ser juiz e condenar as pessoas. O mesmo Deus que existe dentro de mim, existe dentro do meu irmão. O mesmo Satanás que está lá, futricando a vida do meu irmão, está em mim também. É esse cuidado que nós temos. Quando nós achamos que o Satanás só tenta os nossos irmãos e colocamos defeito neles, olhamos nossos defeitos. Eu preciso olhar dentro de mim, preciso ver. O meu lado, aonde Satanás está sempre me cutucando. E eu olho no irmão. Mando até o coitado do irmão para o inferno. Ah, que lá vai para o inferno. Me coloco no lugar de Deus, condenando. O que Jesus está falando aqui é que nós fomos criados para amar e não para condenar. Nós temos, às vezes, um olho aguçado, assim, firme para olhar e ver os mínimos defeitos dos irmãos. Mas não temos olho para olhar em nós mesmos, para procurar os defeitos em nós. muito fácil ficar apontando e não olhar dentro de mim. Lógico que nós somos seres humanos e temos esses erros. Às vezes, está condenando e olhando o defeito do outro mas não podemos ter esse olho aguçado só no defeito do outro, do outro e não olharmos dentro de nós. Ó, é muito hipocrisia de quem quer combater o mal, mas só combate o mal do próximo. O mal em si mesmo ele não combate, ele vive numa é boa. Eu acho que tem que combater o mal do outro. Jesus está nos pedindo para olharmos dentro de nós. Quando olhamos só ao redor de nós em coisas boas, achando que somos melhores que os outros, nós nos tornamos o quê? Tornamos hipócritas. Sabe quem que nós somos nesse momento? Nos tornamos aquele fariseu que estava no templo e dizendo a Deus, Pai, eu sou isso, eu sou aquilo, sou não sei o quê, eu dou dízimo, eu dou, faço isso. Eu não sou como aquele publicano, pecador. Muitas então, vezes nós nos tornamos esse fariseus hipócritas, porque começamos a olhar o defeito do outro. Estamos às vezes, dentro da igreja, olhando e apontando o defeito do irmão. E não olhamos para dentro de nós mesmos. É isso que Jesus está pedindo aqui hoje, ter esse cuidado. Tira a trava, a trave que está no teu olho, para você enxergar melhor o teu irmão e ver as qualidades dele. Com cisco, com sujeira no olho, nós só vemos maldades. A limpeza do olho que Jesus fala aqui é a nossa espiritualidade. Tire atrás, seja mais cristão, seja mais humilde, procura ver no irmão as necessidades e não os defeitos. E nós só procuramos, às vezes, defeitos no irmão. Padre Léo dizia muito, né? Olhamos muito o irmão de maneira diferente. Às vezes pegamos o caminho do inferno porque não temos coragem de amar o irmão de verdade como ele é. Condenamos ele. E não temos, às vezes, coragem, não somos corajosos para chamar a atenção do irmão que está indo para o caminho errado. Somos passivos ao erro do irmão. E você está com a trave no olho também. Ele morreu em 2007. né? Me lembro de uma passagem que ele dizia assim, tem pais que sabem que os filhos estão indo para motel, tudo, e eles fazem de conta que não se vê nada, não acontece nada, porque o mundo está moderno, nós estamos num mundo bem moderno, e não chama atenção, não vai. Deixando o seu filho ir para o caminho do inferno Você está indo atrás, ele fala E assim, queridos irmãos Nós também temos que olhar para os nossos irmãos com piedade E saber corrigir na hora errada Vemos que nosso irmão está indo num caminho Com todo cuidado, com delicadeza Temos que chamar e também conversar Olha, não é esse caminho que você deve tomar O caminho de Deus é outro tudo isso daí é tirar a trave do olho Para enxergar bem no irmão Às vezes as coisas que ele está passando Por dificuldades, sem entender bem as coisas de Deus Indo para um caminho diferente E nós temos que também corrigir Mas corrigir com amor Não condenar Às vezes condenamos Mas temos que Corrigir o irmão com muito amor, não só condenar o irmão. Então, nós sabemos que não julgueis para não ser julgados. Não coloque pessoa no inferno, que às vezes podemos encontrar com ela lá. né? Tu deu uma resposta há muitos anos isso daí. Um amigo meu que disse que um cliente meu, que era pastor lá em Goiás, disse que os católicos vão todos para o inferno. E o cara era amigo meu, mas já não era mais cliente, tinha virado pastor. E esse amigo meu falou, oh, você viu o que fulano falou? Que os católicos vão todos para o inferno. Ele falou, oh, ele está me colocando no inferno, mas eu posso encontrar ele lá então, porque ele está fazendo julgamento, ele está me julgando já. está se colocando acima de Deus. Ele está me colocando lá. Talvez eu possa encontrar com ele lá. O julgamento é isso daí. Não julgueis para não ser condenado. É esse o cuidado que nós, cristãos, devemos tomar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.